Bom dia, centelha divina! Hoje é o nosso 14 quarto dia do ciclo de 21 dias de meditações, conectando com o eu superior. É um prazer estarmos juntos novamente. Vamos relaxando, prestando atenção e se conectando no aqui e agora. Respirando. Profundamente e lentamente. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Vá tomando consciência da divindade que habita o seu ser. Acalme a sua mente e permita-se acessar o seu Deus interior. Busque no seu íntimo o ser amoroso e sábio, que sabe o que é melhor para você. O seu Eu Superior sabe o que a sua alma deseja. A sua alma sabe qual é a sua missão, se deixe levar pela sua intuição. Se permita fluir pela sua intuição e verá que será muito mais fácil viver em paz e harmonia. E conseguirá transpor qualquer obstáculo com mais sabedoria e leveza. Continue dia a dia se alimentando de boas vibrações. Pense no que te traz alegria, amor e gratidão. Perceba que cada célula do seu corpo trabalha em prol do seu bem-estar. Vamos nutrir essas células com alimentos e sentimentos saudáveis. Desta forma, doença alguma atingirá o seu corpo. Agora